Olá, o engenheiro Andos conversou com a equipe do Ba. Eles apresentaram um projeto de bilhetagem eletrônica para facilitar o acesso à RU. Esse projeto foi escolhido como um dos cinco melhores no acolhimento dos calouros. Confira. O que é o Ba e qual a sua finalidade? O Ba é um projeto que adiciona mais uma funcionalidade ao cartão URGS, que seria o pagamento digital no RU. Então, é mais uma facilidade para a cidade e segurança também para o aluno ou funcionário da URGS, o diretor, ele botaria crédito no cartão, né, o, que, o que já existe, o cartão já existe, e ele passaria no RU um cartão sem precisar de pagamento de dinheiro vivo. E isso seria por meio de uma, uma página na internet, em que você colocaria o crédito, e para facilitar. E, consequentemente, é diminuir as filas né, no RU, que é um problema que a gente está tendo muito aqui, também e um pouco, adicionar um pouco de segurança, a ao, ao, ao pessoa que utiliza o RU, o usuário, ele precisava precisaria andar com dinheiro vivo ao redor do campus, que é muito perigoso, e dentro também. Como vocês constataram essa ideia tão rapidamente, uh, se vocês são estudantes do primeiro semestre e ingressaram agora em 2017-1? A gente é, costuma usar o RU assim, praticamente todos os dias, então eu acho que foi uma necessidade assim, que todos os alunos veem, né, que a gente conversou e que a gente também viu em primeira vista. Assim, coisas que já existem, assim, então não precisaria de aderência demais, uma compra, compra ou um alto valor de investimento também. Né. O que essa ideia precisa agora para ser implementada? Agora a gente vai fazer uma reunião com o pessoal de informática daqui para ver se eles, é, como que a gente faz essa implementação do site com a parte do dinheiro, né, que é o mais complicado, assim. Mas, é, a partir daí, a gente já faria o site, e já é, aprovaria a ideia e já começaria com o projeto. Como foi iniciar a faculdade participando de um desafio? É, foi muito melhor, eu achei. Eu achei que nos primeiros dias já estava, assim, motivado com os projetos, já fiquei sabendo. Então, eu, eu pensei, assim, em qualquer aspecto, como que eu podia resolver um problema, assim, na universidade, né. Eu acho que foi bem melhor porque é, é, tirou a nossa cabeça assim de várias outras coisas assim que não dariam fruto para uma coisa que ajudaria a comunidade acadêmica como um todo, né? O que o desafio proporcionou a vocês como estudante? Eu acho que proporcionou um crescimento muito maior na parte de é, aluno, como é fazer um artigo, né? A gente já no primeiro semestre já sabe fazer um artigo com todas as regras, com todas as necessidades. Também um lado empreendedor, que eu cultivo muito também, que é essa parte de é, trabalhar em conjunto também, e partir de uma ideia, fazer um projeto, e esse projeto ser aprovado, né? e a gente trabalhar na, na construção desse projeto. Como foi ficar entre os cinco melhores projetos selecionados? Ah, foi uma alegria, com certeza, a gente trabalhou duro para isso, né? E o reconhecimento sempre é um, um grande conquista. Vocês pretendem, a partir de então, seguir no empreendedorismo juntamente com a engenharia? Com certeza. Hum. conciliar os dois seria a melhor forma. assim E nós todos, assim, mamos de engenharia e mamos de empreendedorismo. Então, acho que assim é um, um ótimo par. Então, com certeza, a gente vai fazer as matérias, os cursos, né? Focando sempre no lado empreendedor e juntando, com certeza, os dois. É que o problema do Rio é uma coisa que todo mundo vê, né? Basta passar ali na frente que, que a gente vê a fila gigantesca, que vira o quarteirão e tudo mais. Eu fiz a matrícula e a primeira coisa que eu fiz depois de fazer a matrícula foi almoçar no Rio. E eu enfrentei uma fila gigantesca. E a gente olha para aquilo e fala, nossa, eu vou ter que enfrentar isso todos os dias. E quando eu tenho aula à tarde ou então em outro campus, que é o pior ainda, eu vou ter que sair mais cedo da aula ou chegar atrasado. Isso é um problema grande. E aí nós vimos isso já de primeira. ótimo... Desafio, achar a solução para esse problema. Como foi iniciar a faculdade participando de um desafio? Eu achei muito bom, achei que foi uma forma de integrar realmente a pessoa à faculdade, sabe? Porque a gente chega numa faculdade meio perdido, sem saber para onde vai, sem saber com quem falar, sem saber o que fazer, e lança um desafio, a gente do nada tem que ter uma ideia que seja inovadora para a URSS e que seja sustentável nos três âmbitos da sustentabilidade. Eu achei muito bom, achei que é uma ótima forma de recepcionar Qualquer um que entra na faculdade. que o desafio proporcionou para você como estudante? Como estudante, eu acho que me proporcionou o desafio de realmente pensar em algo que seja funcional e aplicável dentro da universidade. A oportunidade de eu realmente fazer uma coisa que vai... que tem fazer algo que tem a oportunidade de ser aplicada realmente, entendeu? E aí, eu acho que o desafio foi grande de, de pensar em algo diferente. Pensar em alguma coisa que possa melhorar o bem comum de todos que estão dentro da universidade. Não só me ajudar ou ajudar outra pessoa, mas ajudar todo mundo. E como foi ficar entre os cinco melhores projetos do desafio? Ah, foi bem legal. A gente a gente trabalhou bastante, foi bem duro, assim, a gente teve pouco tempo, a gente teve menos tempo que a maioria. E foi bem gratificante, a gente ficou bem feliz, porque foi, foi difícil, foi suado, então... Tudo que a gente recebe pelo que a gente faz é ótimo, né? E a equipe pretende ficar nesse caminho do empreendedorismo juntamente com a engenharia? Pretendemos, sim. É um caminho muito bom para se seguir, né? É um caminho futurístico, de certo modo, e que eu acho que traz muitos resultados, bons resultados.